a esquerda simplesmente bugou isso acontece por dissonância cognitiva quando a sua visão de realidade o seu mundinho da rede Goblins de desinformação não bate com a realidade dos fatos e temos algumas notícias para provar isso daqui para vocês a primeira é da Miriam Leitão, maior apoiadora do desgoverno do Dilma, capaz ali das maiores ginásticas mentais que a gente já viu até hoje. Novamente, ela não nos deixa de decepcionar. E temos aqui, análise de Miriam Leitão, diz que desemprego aumentou, certo? Aumentou o desemprego, sabe? Estamos na fila de procurando emprego aí, daqui a pouco vou votar também. Agora ela diz assim mas mercado de trabalho está melhor no governo Lula uh, what como é que não não não isso é completamente dissonância cognitiva ela precisa passar a ideia de que não estamos bem no governo Lula é muito melhor do que do fascistas e a realidade dos fatos é completamente diferente. Então não faz nenhum sentido esse título, eu gostaria que fosse uma fake news. Mas vamos lá. A taxa de desemprego foi a 8,8% nos três meses encerrados em março, um aumento em relação aos 8,6% registrados em fevereiro, e alta ainda maior na comparação com o trimestre anterior, terminado em dezembro quando estava em 7,9%. Apesar da aparente piora, o fato que historicamente a desocupação sempre aumenta no primeiro trimestre, com a dispensa de trabalhadores admitidos para as festas de final de ano. Quando se compara o desempenho com o primeiro trimestre de 2022, ou seja, um ano atrás, a conclusão é que o mercado de trabalho ainda está bastante aquecido. Nos três meses encerrados em março do ano passado, a desocupação estava bem maior em 11,1%. Quando se retiram os números, os efeitos típicos de cada período, o ajuste sazonal, os números mostram uma leve melhora na taxa de desocupação, de 8,5% em fevereiro a 8,3% em março, segundo o cálculo do c 6 Bank. Segundo a jornalista Miriam Leitão, isso acontece por duas causas. Uma delas é que caiu a quantidade de pessoas buscando emprego, quando a conjuntura econômica está muito desafiadora. Esse número cai, já que as pessoas deixam de buscar uma ocupação, mas a ocupação também subiu, o que mostra o mercado de trabalho ainda aquecido. Para o Santander, isso acontece mais por causa da queda de pessoas buscando emprego do que pelo aumento do emprego, analisa Miriam Leitão. Parece muito mais vontade da jornalista de querer ver com bons olhos o desemprego na nova era Lula. Ou seja, nem sequer tivemos aumento dos empregos, as pessoas simplesmente desistiram, falaram não vou conseguir emprego, melhor ir para o emprego informal, vou fazer aqui pão, bolinho de queijo com coxinha para vender no iFood, que eu vou ganhar muito mais do que conseguindo um emprego de salário mínimo. E aí vamos para outra notícia aqui, corta para cá. Ostentação, palavra que eu gosto de ouvir, <risos> Lula já gastou? 12 milhões de reais em cartões. Era o que mais criticava o Bolsonaro. O Bolsonaro tá gastando nos cartões, leite condensada, não sei o que lá, tudo gasto. Aí vamos ver como é que está o Lula. Em comparação, o novo governo do PT conseguiu ao menos uma façanha. Desde que assumiu o Palácio do Planalto, em janeiro, cortou o número de cartões corporativos da presidência da República, mas aumentou os gastos. Até abril. Os gastos dos oito cartões sob responsabilidade direta de Lula torraram 12,2 milhões na conta do pagador de impostos brasileiro. Já é quase metade dos gastos totais dos nove cartões da presidência sob Jair Bolsonaro em 2022. O último governo do ano do Bolsonaro. Foi 24 milhões, ou seja, em quatro meses ele já conseguiu gastar quase metade. No primeiro ano de governo Bolsonaro, 16 cartões corporativos gastaram mais de 15 milhões. Foram 13 cartões em 2020, 19,1 milhões. Em 2021, o número de cartões diminuiu para 11 e os gastos caíram. Na presidência da República do governo anterior, 19 milhões. Nesse ritmo de gastos, o president... a presidência sob Lula deve superar as despesas de 2022 em 50%. E fechar o ano em mais de 36 milhões. Então a mídia está bugada novamente, não sabe o que falar. a gente critica? Não, mas os cartões são usados para o bem. <risos> Paga lá, imposto, otário. Aí nós temos essa notícia que foi grandemente repercutida na direita, mas a esquerda novamente bugada. Não, não é possível. Não é possível que isso seja verdade. É, e vamos ver novamente quando começar a CPMI do dia 8. Então, tá aqui na Folha de São Paulo da UOL, super esquerdista, vocês já sabem, e o título é o seguinte: Veja íntegra dos alertas da ABIN ao GSI e ao Ministério da Justiça antes do 8 do 1. Até agora, nosso pagamento aqui no YouTube está completamente bloqueado, a gente veio a descobrir que o YouTube está investigando se a gente quebrou as guias da comunidade mas o fato é o seguinte, não precisava da Abinha avisando. Nós avisamos desde que acabou o segundo turno que um Capitólito Piniquim estava se formando com conivência da esquerda e de alguns influenciadores que não ouviram, não nos ouviram, infelizmente. A gente tentou avisar o Bismarck que aquele Oswaldo Stark não era uh, pessoa para se envolver, não. E aí, de repente ele está preso, assim como centenas, se não, não sei se são milhares de pessoas que estão presas nesse momento, Anderson Torres está preso, e tudo isso poderia ter sido evitado se apenas tivessem nos ouvido. Mas não fomos os únicos, não. A própria BIM alertou esses pilantras, e novamente, a mídia podre não sabe o que fazer com isso. Ué, ué. Em linhas gerais, o documento com as notificações expunha. Hum... As chegadas de golpistas, como chamam aqui, no acampamento em frente ao QG do Exército, nos dias que antecederam os ataques. A gente avisou que estava se formando uma cilada, ninguém quis ouvir. 2. <risos> os bloqueios a refinarias e rodovias federais em regiões pelo país, além de acampamentos em outras cidades. 3. A articulação dos vândalos em 8 de janeiro, dia da invasão aos prédios, relatando movimentação perigosa. 4 monitoramento de pessoas com acesso a armas e que participariam dos atos golpistas, como chamam aqui. Tudo né, ali, minuciosamente apresentado aqui, não, não gosto, mas eu não vou ficar horas falando sobre. Mas basicamente, todos eles sabiam, a esquerda sabia, nós sabíamos, nós tentamos evitar e o desastre aconteceu. E por último, e não menos importante, pega essa notícia aqui, tá bom? relator sede e retira do PL das fake News agência para fiscalizar plataformas parece que não adiantou acionar o Felipe Neto todos os influenciadores de, de esquerda a criação de um ministério da verdade queria regular o que cada um diz simplesmente é uma ideia absurda e temos que agradecer ao George Orwell que no passado mais de 50 anos atrás Avisou que isso poderia acontecer numa distopia. Então, graças à internet, graças à cobrança contra isso, eles vão tirar essa ideia. E aí fica a questão aqui. Sem uma agência para fiscalizar plataformas, como é que essa fiscalização vai ser feita? Como é que simplesmente essa PL vai continuar existindo? E é o que eu disse aqui para vocês. Eles podem tentar tudo contra nós. Então, acharam que iam nos destruir de todas as formas dia após dia nós nos levantamos e viemos aqui gravar e, ver, e continuaremos fazendo isso. Porque enquanto a gente continuar pensando, nós continuaremos nos expressando. Nem que a gente tenha que voltar ao papelzinho e entregar papelzinho para todo mundo no Brasil inteiro, mesmo que tirem as redes sociais. Nós estamos vendo algo acontecendo com o Telegram também. Que pessoas que não tinham nada a ver com política e a grande maioria desses usuários do Telegram, reclamando que foram simplesmente censurados. Por tudo, com o objetivo, segundo o de Flávio Dino, de proteger as criancinhas dos neonazistas, que é o grande problema da humanidade agora. Os nazistas, depois de um, quase um século, de que esses vagabundos foram derrotados, agora os neonazistas são os gran o grande problema da humanidade, e não a corrupção. A falta de segurança, a falta de liberdade. Isso são problemas que eles ignoram. Né? O desemprego que não para de subir. Então a esquerda continua bugada. Continua sem saber o que falar para as pessoas. Porque a visão de mundo delas não correspondem aos fatos. Então mais uma vez aqui, a gente traz um vídeo para vocês. Por último, passamos das 200 rifas na nossa nona rifa. Então participe para garantir seus últimos números, para que você participe desse sorteio de mil reais no Pix. Compre quatro infas, leve cinco. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.